E é hora do duelo. Listen up, a true duelist doesn't back up on of nobody, 'cause only cowards don't stand up to a challenge. You better come strong, 'cause it's time to duel. Saudação Internauta. Seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Biterando Jogos. I end my turn. Mia bem. Vou começar ativando a carta mágica, é. escolha é difícil Essa carta permite selecionar 5 cartas do baralho e mostrá-las para o adversário Daí o adversário tem que escolher uma delas para vir para minha mão Daí o truque é você deixar as 5 opções ruins para o adversário Tomate, místico, ataque! Coloca uma carta virada para baixo e termina o meu turno Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. These cards are I end my turn. Minha vez. Coloco o monte na defesa e mudo o tomate para o modo de defesa e acabo meu turno. I end my turn. Minha vez. Coloca o do monstro na defesa e uma carta virada pra baixo. I end my turn! Flip summon! Say bye bye to all your trap cards, cause I'm summoning Jinzo! Essa não, Jinzo! Ele nega todas as cartas armadilhas. E graças ao seu efeito, eu posso invocar a bruxa da floresta negra. Quando a bruxa vai pro cemitério, eu posso pegar um monte para ter 1500 de defesa do baralho. Minha vez. Eu ativo a carta do retorno seguro. Revelo o Pretino de lança. Revelo também. O plasma revivido, e agora monstro que renasce, para trazer de volta a bruxa, de volta pro campo! Em seguida, pote da galância, que me permite comprar duas cartas novas Opa, cova rasa, agora ambos podem trazer um monstro do cemitério E grata à minha carta do retorno do seguro, eu compro mais uma carta E agora, eu sacrifico a bruxa e o crédito de lança, para invocar e a Cosmo! Quando o cretino de nossa vai pro cemitério eu posso invocar um monstro de volta pro campo. Meu adversário também pode fazer isso. E mais uma carta! Aí, Ataque o Diego! I hope Lady Lux on my side. I activate graceful dice! Ah, não foi o suficiente! Uh. Plasma, um ataque um o goblin! Muito bem! Sua vez! Flip summon! Flip summon! Gonna have to risk it all! I summon time it. O quê? Mago do tempo? Maldição! <risos> Hehehe! Ah, isso não vai ficar assim não! estimate my handy dandy kunai with chain My monster's attack points Increased by 500 points huh. É mesmo? Quem se no importa way. com It's isso? revela é a carta armadilha Reserva de soldado Essa carta me permite pegar As três passos do quebra-cabeça Que foram para o cemitério E com isso eu invoco Besódia O proibido Mais sorte da próxima vez é isso Muito obrigado por acompanhar até aqui Bom, sua presença no próximo vídeo Se ficou interessado e quiser dar lá com a gente É só acessar o Discord Link na descrição do vídeo e também aqui no primeiro comentário E se você perdeu os vídeos anteriores Clica aqui no card e confira a playlist correspondente Se quiser mais vídeos como esse Não esquece do like E até a próxima